Você está ouvindo o audiolivro Uma Partida de Amor Uma obra de Eurípides Kill, pelo Espírito Josué Capítulo 3.2 Incêndios no Céu e na Terra Segunda parte Todos os encarnados que acompanhavam justos Acordaram praticamente no mesmo instante, exaltados, com batimentos cardíacos acelerados e suando frio e com dor de cabeça, fato que, para a maioria deles, acontecia pela primeira vez. Na mente deles, havia a lembrança de terem estado perto de grandes incêndios, só que o fogo era da cor azul. Daniela, não obstante tais fragmentos da memória, Logo se sentiu feliz em acordar, pois se lembrava de que vira Diógenes e ele, de uma forma que ela não se lembrava, estava sendo punido pelo mal que lhe causara. Atribuiu seu mal-estar à gravidez adiantada. Léo, novamente desperto de forma estranha em meio à madrugada, levantou-se e foi até a cozinha para tomar um copo de leite. Ao ver a garrafa térmica com o café que sua mãe fazia para uso durante o dia, teve um sobressalto. A memória dos acontecimentos de há pouco, embora distorcida, veio à sua mente. Com efeito, lembrou-se de que fora levado ao um hospital, obrigado por um homem mandão e dois truculentos capangas. Sem poder explicar, no íntimo sabia que conhecia aqueles três. O motivo daquela ida lá era para dar uma surra num rapaz que ele não conhecia. Vagamente, quanto ao detalhe da surra, recordou-se de fato que o tal rapaz estava com a esposa, grávida, e que apanhara de uma senhora de branco, que tomava café, porque a desrespeitara. Percebeu que a esposa ficara contente em ver o marido sofrer. Esforçou-se um pouco mais e não conseguiu rememorar mais nenhum detalhe. Aí pensou, o que é que está acontecendo comigo? Por que venho acordando no meio da noite com o coração disparado? E como é que fui sonhar com essa gente toda que desconheço, mas que no sonho, de uma forma ou de outra, eram meus companheiros? Não encontrando resposta nem explicação para aquele sonho, Adormeceu novamente, e no dia seguinte, quase todos os detalhes daquele mau sonho já estavam apagados da memória. Quanto a justos ao retornar ao pavilhão das justas causas, após os acontecimentos no hospital, estava satisfeito face às grandes dificuldades que Diógenes teria de administrar. Não obstante, mostrava-se preocupado com a atitude do 179-3, o Léo. Para poder melhor refletir sobre o acontecido e decidir o que fazer, dispensou os dois auxiliares, encaminhando-os para um ambiente terreno de beberagem e jogatina, onde deveriam permanecer por algum tempo, até serem convocados. Tal dispensa sinalizava um prêmio para a infeliz dupla. No entanto, com nova surpresa, notou que os dois auxiliares desta vez estavam diferentes. De alguma forma não se mostraram felizes. Por que seria? Quando se viu só, usando da férrea disciplina mental que imprimia tudo o que fazia, começou a ordenar os fatos. Passadas mais de três horas, chegou a uma conclusão. Desde que vinha realizando as pelejas das justas causas, essa era a primeira vez que alguém tivera a ousadia de, durante uma das ações, fixar e manter o olhar nele, como o que o reprovando. Sim, aquele moço tão belo e que buscava vingar-se de pessoas que o haviam surrado, ele, e somente ele, era o culpado de tudo. O manifesta desobediência, houvera desestabilizado o fluxo energético sobre as pessoas visadas. Tomou irrevogável decisão, e impôs-se uma tarefa. Iria procurar o moço bonito e rebelde para pessoalmente dar a ele uma inesquecível lição de obediência. Para tanto, empregaria quantos dias fossem necessários. O fato é que o desobediente jamais se esqueceria do que significava enfrentar ou desafiar sua autoridade. Não descansaria enquanto não o tivesse tomado e Aliás, só depois de alguns dias, ou melhor, de algumas noites, foi que, com dificuldade, conseguiu reunir novamente o grupo 179. O 179-3, Léo, não estava ali, pois Justus providenciara que não viesse mesmo. Os candidatos a praticar a vingança, que se mostravam medrosos, foram divididos em dois subgrupos, e, na companhia de dois pretores, cada subgrupo foi mandado à presença daqueles que haviam prejudicado 179 179-1 e a 179-2 para perturbá-los. De forma debochada, anunciou Justus. Sua tarefa servirá para um pequeno treino. Serão estagiários. Os alvos, Amílcar e Diógenes, residentes em bairros distantes um do outro, foram encontrados dormindo e, pela ação do pretor de cada grupo, foram simultaneamente atraídos para a proximidade do corpo físico. Ambos chegaram assustadíssimos pelo incoercível poder de atração que os impelia de regresso ao vaso carnal. Cada um percebendo que estava diante de ferozes inimigos, tudo fez para nele adentrar, como salvação. Foram impedidos, pois cada pretor determinou aos estagiários da sua equipe que o recém-chegado fosse agarrado e levado para as redondezas, onde recebeu uma tremenda surra. Quando cada um estava prestes a perder a consciência, foi largado como se tratasse de algo imprestável. Ao acordarem... Amílcar estava no hospital, dando gritos de dor e proferindo impropérios a inimigos invisíveis, qual se estivesse sendo vítima de inúmeros agressores. Diógenes, na sua casa, também gemia assustadoramente. Por alguns dias, ambos não teriam condições sequer de se erguer do leito. Léo havia vários dias e, por algumas vezes a cada dia... Pensava nos estranhos sonhos que vinha tendo sobre partidas de xadrez. Sonhos recorrentes, isto é, repetidos, que sempre lhe traziam grandes perturbações, chegando a ponto de até nem mais desejar se alimentar. Praticamente fazia visitas diárias ao dentista, rogando. — Por favor, doutor, faça exame rigoroso, pois sinto que meus dentes estão abalados como se estivessem para cair. O dentista já não aguentava mais examinar aqueles dentes sadios, do jovem também saudável, mas cuja mente estava desarranjada. Padecendo o léu desse quadro mental, a não era difícil localizá-lo, para insuflar nele mais temor, mais desequilíbrio e intranquilidade. Esse é o grande perigo da sintonia com o negativismo pois pela lei da atração, que funciona tanto para o bem quanto para o mal, nem sempre nos apercebemos de que, quando em atitudes ou pensamentos contra alguém, isso escancar as portas da nossa alma para a infelicidade. Justos, empregando seu grande potencial magnético hipnotizador, fez Léo presa fácil, colando-se mentalmente a ele e passando a induzi-lo a praticar atos absurdos, prejudiciais ao seu emprego e ao próprio equilíbrio orgânico. Ele esqueceu que tinha uma reunião com a diretoria da firma em que trabalhava e nesse dia acordou mais tarde, chegando atrasado. Mesmo fora do horário, foi admitido à reunião pois deveria apresentar importante relatório de uma pesquisa que for encarregado de realizar. Por ter se esquecido do dia da reunião, não concluíra citado o relatório. Advertido por seus superiores, entrou em altercação com eles. Na hora do almoço, ingeriu várias doses de bebidas alcoólicas sem se alimentar e aí, ao retornar à firma, protagonizou triste espetáculo de embriaguez e de inconveniência comportamental. Considerando que sempre foram funcionário destacado, a diretoria ouve por bem dispensá-lo naquele dia. Essa decisão não foi consensual, pois alguns diretores queriam a demissão sumária de Léo, por justa causa. Desnecessário aduzir que os diretores que votaram pela demissão, também eles estavam, devidamente, assessorados por justos. Prevaleceu o bom histórico profissional de Léo, e ele apenas foi duramente advertido de que, na reincidência, a demissão seria certa. Alguns colegas que o invejavam havia tempos regozijaram se ante todos aqueles contratempos. Ao ser levado para casa, quase sem sentidos, a mãe, Cristina, preocupou-se com o péssimo estado do filho. Aliás, nem foi tão grande a surpresa de ver Léo chegar naquele estado, pois vinha notando que algo anormal estava acontecendo com ele. Havia algumas semanas, principalmente noites mal dormidas com maus sonhos. Impossível não associar o estado atual do filho ao triste episódio da surra que levara. Cristina acomodou o filho e, em orações a Deus, pediu uma intuição, uma indicação do que fazer para aliviar aquela angustiante situação. Quando Léo acordou, já tinha anoitecido. A mãe estava ao seu lado. Acarinhando-o na face, perguntou. Qual foi a última vez que você conversou com Deus? A pergunta pegou o desprevenido, até porque estava ainda um pouco tonto. Sem obter resposta, Cristina acrescentou. Quando as coisas não vão bem para nós, a solução infalível está na prece sincera, aquela que é feita pelo coração. E aí, Jesus nunca deixa de nos atender. Aliás, meu filho, a simples pronúncia do nome de Jesus, nome mil vezes sagrado, mesmo que seja em silêncio, como é a voz do coração, o perigo se desvanece. Léo, revazendo-se em parte, recordou-se no mesmo instante de que, desde criança, sua mãe repetia esse sublime conselho. Na mente, de forma abrupta, veio-lhe a própria imagem, num dos tormentosos sonhos de ultimamente, em momento difícil para ele, quando pronunciou o nome de Jesus e pediu socorro aos céus. A imagem-lembrança de ter pedido tal ajuda, projetada no consciente, de fato constituíra-se, naquele momento de perigo, em providencial amparo espiritual, que se somou às repetidas e sinceras preces que sua mãe vinha fazendo por ele. Sem poder conter a emoção, alinhou-se no colo materno que acolheu generosamente as abundantes lágrimas que pareciam dizer. — Mãe, mãe, me ajude." Cristina, alisando a bela cabeleira do filho, deixou-o extravasar as emoções represadas e que certamente espelhavam o sofrimento. Enxugando-lhe as lágrimas e beijando-o várias vezes no rosto, disse-lhe com ternura. Sabe, meu filho, Deus tem várias maneiras de nos avisar quando alguma coisa que estamos fazendo ou que pretendemos fazer não é boa. Quem prestar atenção aos sinais que a vida dá, com certeza não cometerá os desenganos que tanto sofrimento causam a quem faz e a quem são dirigidos. Sem saber ao certo por que estava dizendo tudo aquilo, emendou. Desde que aprendi a ler... Tenho visto condenação enérgica à vingança em várias publicações, sobre todas as civilizações, de todas as épocas e sobre todas as religiões. Assim que disse essas coisas, Cristina entendeu por que o fizera. Seu filho não tinha levado uma tremenda surra havia quase um mês? Na mesma hora, teve certeza plena de que aquilo que estava acontecendo com ele tinha relação direta à desditosa agressão. Sim, intuiu que o filho vinha alimentando, desde então, ocultos desejos de vingança. Embora já soubesse a resposta, perguntou. — Há algo que o preocupa intensamente — ah, sabe, mãe, todos aqueles ferimentos que me fizeram doeram muito, até mais na minha alma do que no meu corpo. E, entre dentes, rilhou. Quem fez isso comigo vai pagar caro. O que foi que eu fiz para merecer essa bárbara agressão? O que fiz? E completava, blasfemo Onde está a justiça de Deus que me deixou ser vitimado por esse nefando crime? Sua mãe, diante de tão grande perturbação, sabendo que o filho gostava muito de xadrez, sendo inclusive exímio em xadrista, procedeu a uma espécie de chaquemate na insensatez do filho. Até parece que você já se esqueceu das aulas de evangelização cristã. Como assim, mãe? Pois então, Jesus não tinha absolutamente nada que o condenasse. Muito ao contrário, passou a vida toda aqui entre nós, distribuindo bênçãos e mais bênçãos. E qual foi o reconhecimento que a humanidade lhe deu? Com um leve sorriso de repreensão, emendou. Quanto a você... Já perguntou a sua consciência se nada fez mesmo de errado. Cléu baixou a cabeça pois, em um segundo, veio-lhe à mente a lembrança de tantas aventuras irresponsáveis, tantos corações que machucara, tantas moças sonhadoras que simplesmente iludira e depois abandonara. Capitando o astral, sua mãe com firmeza alertou: Filho querido, deixe de lado qualquer atitude vingativa. A vingança que perpetramos contra alguém que nos magoou invariavelmente se volta contra nós. Pausadamente, mas sempre confiante, completou. Quando uma pessoa se dispõe a realizar uma vingança, do plano extrafísico surgem vários auxiliares que se comprazem com isso. Tais espíritos são tão ou mais infelizes do que o vingador, mas esses desencarnados e o encarnado acumpliciam se inconscientemente numa sociedade espúria. Aí, mesmo que o vingador desista de se vingar, tais sócios não permitirão, lançando mão de recursos poderosos, dentre os quais o hipnotismo. Ante o espanto de Léo, complementou. — Tudo isso é muito triste, meu filho. Cuidado! Faça da prece a sua defesa contra tais pensamentos bárbaros. Os espíritos que se dedicam à vingança, encarnados ou não, Sempre se tornam escravos de obsessores, Mandões. Quando a mãe pronunciou a palavra Mandões, Leo deu um sobressalto. Nossa, mãe, até parece que você adivinha o que eu sonho. Cristina, sem nada a dizer, Intimamente rendeu graças ao Mestre Jesus por ter tido a valiosa oportunidade de trazer à tona aquele diálogo, pelo qual ficar evidenciado que seu filho, de alguma forma, estava vivenciando momentos infelizes. Leo perguntou: como é que alguém encarnado pode ser empirotizado por espíritos? Principalmente durante o sono, quando o encarnado vai para o plano extrafísico e se encontra com os comparsas de maus procedimentos. Mãe, será que os sonhos maus que estão acontecendo comigo são por causa dessas coisas que você falou? Pode ser que sim. De qualquer forma, inaugure o abençoado hábito de fazer uma prece na hora de dormir. Todos temos um anjo guardião e, se você pedir a ele conselhos para ajudá-lo a proceder no bem, tenha a certeza de que sua noite será de sono feliz e sonhos construtivos. Como o filho se mostrasse disposto a ouvi-la mais, acrescentou. — Você nunca ouviu falar no sono útil? — Hum, não me lembro. — É simples. Trata-se de uma atitude salutar à hora de dormir, que todos podemos tomar, mentalizar os bons espíritos e colocar-nos à disposição deles para algum aprendizado, ou, quem sabe, fazer parte de alguma equipe socorrista, indo levar o auxílio possível a quem dele esteja necessitado. Léu ouviu tudo aquilo atentamente, e nos refolhos uma voz repetia o que sua mãe falava, acrescentando que aos olhos de Deus o perdão é luz e a vingança é treva. Ficou intrigado ao perceber que a outra voz lhe falava diretamente dentro da cabeça, exatamente sobre o que a mãe falava. De qualquer forma, decidiu que decifraria o que estava acontecendo em sua vida, trazendo à luz o porquê daquela perturbação que, havia tempo, não o deixava. No dia seguinte, ao acordar, por ser sábado e não ter de ir trabalhar, logo lhe veio à mente a vontade de visitar Renata, pois trazia na face apenas quase imperceptíveis vestígios da cirurgia. Ao café matinal, disse a mãe que iria visitar a namorada. Dirigindo em direção à casa de Renata, Leo pensava no que a mãe lhe dissera na véspera, mas ainda não se dispusera de todo a deixar de se vingar. Justos, que vinha encontrando enorme dificuldade para se aproximar dele, estava furioso. Aí... Sem que tivesse a menor responsabilidade pelo ocorrido, Léo foi abalroado por um veículo cujo motorista fugiu sem ser identificado. Levou o carro à oficina para consertá-lo e, ao sair na calçada, um desses tristes adolescentes que perambulam pelas ruas, sem lar, pediu-lhe uma esmola. Enquanto Léo procurava uma nota no bolso da calça, o menino simplesmente enfiou a mão no bolso da camisa dele e, com incrível velocidade, surrupiou-lhe a carteira de documentos, fugindo rapidamente. É que, não podendo agir diretamente contra ele, justos usar o motorista fujão e o menino como ferramentas avulsas, conforme a pregoava para si mesmo. Bastante aborrecido pelos contratempos, dirigiu-se à casa de Renata. Renata tinha uma gata que ganhara de presente havia cinco anos. Essa gata em casa causara inúmeros problemas quando tinha dois meses de idade. Começou a puxar toalhas derrubar copos e objetos sobre as mesas, a perseguir insetos e, quando os apanhava, os trazia para dentro de casa. Quando nasceu, o primeiro nome que havia recebido era Fofinha, Fofe para os íntimos. Mas nem o nome oficial, nem o apelido duraram mais que três meses. Logo em brincadeira, o pai de Renata começou a chamar a gatinha de Increnca. Fato é que, chamada de forma amorosa pelas pessoas da casa, mesmo com esse nome, a gata homologou-o, pois a cada vez que ouvia essa palavra, erguia as orelhas, abria bastante os olhinhos e, de rabo em pé, com o periscópio de submarino, se aproximava de quem o pronunciara. Quando completou os cinco anos, fofe e encrenca se tornaram um animal de hábitos disciplinados, extremamente amorosa com todos da casa, mas principalmente com Renata, de quem, sempre que possível, se aproximava e junto dela permanecia por longas horas. Assim, quando Renata começou a namorar Léo e ele a visitá-la em casa, sempre junto a ela lá estava em encrenca, ou melhor, fofe. Agora, não foi diferente. Léo, ao chegar, viu que Renata estava com a gata no colo. Mal a jovem o viu, correu a abraçá-lo, sem largar a gatinha. Mas um acontecimento absolutamente inesperado iria deixar os dois bastante assustados. É que, quando Renata se aproximou do namorado, a gatinha, que sempre fora amorosa com ele, teve uma súbita reação, própria de quando os felinos se sentem diante de algum perigo. O manso animal, desprezando o aconchegante lugar em que estava, deu um formidável salto e fugiu dali. Suas orelhas estavam para trás, grudadas na cabeça, e a cauda dobrara de volume, eriçada. Ranjando os dentes e soltando sons pela boca, característicos de desagrado ou defesa, desapareceu em segundos. Quando os animais, em geral, têm reações estranhas, denotando grande inquietude, isso pode sinalizar que algum espírito está por perto e com atitudes negativas. Quase sempre, tais animais estão pressentindo algum perigo. Um quarto personagem, e somente ele Justus, entendeu o que se passara. A gata, de alguma forma, detectou sua presença. Ele viera com Léo. E, ao ver Renata, não conseguiu evitar que uma espécie de descarga elétrica o alcançasse. Nesse preciso momento, Justus voltou a ser catapultado por uma tremenda força de origem desconhecida que o levou de volta à triste região onde reinava como um déspota. Levava a imagem de Renata fixada em sua mente. Aliás, é sabido que os animais, e o gato mais que todos, possuem uma especial percepção do plano extrafísico, reagindo conforme seu instinto. Nenhum animal tem mediunidade, o que a própria lógica comprova. Eis que não seria possível um animal, ou qualquer animal, receber uma psicografia, falar algo, etc., de autoria de um espírito. Não dando maior importância àquilo, Léo beijou Renata demoradamente. Renata, com doçura ímpar, declarou ao namorado. — Eu o amo e nada fará com que deixe de amá-lo. Voltando a beijá-la afetuosamente e sentindo uma agradável sensação por estar perto dela, Léo respondeu. — Eu também a amo muito, muito. Depois de se acarinharem bastante, ele confidenciou. Andam acontecendo coisas estranhas comigo. Quais coisas, meu amor? Nem eu sei explicar, mas desde que fui agredido, não consegui mais dormir um sono tranquilo. Como assim? O que está acontecendo? Você tem tido sonhos? Sonhos ruins, muito ruins. E quase sempre os mesmos. A maioria dos sonhos guarda alguma relação com a vigília. Conte-me sobre esses sonhos. Vejo-me num lugar sombrio e há uma porteira. Antes de passar nela, um homem mau me desafia para jogar xadrez. E não disse que os sonhos têm relação com a vigília. Essa porteira representa uma passagem para uma nova atitude sua, talvez abandono de algum projeto e início de outro. Pois é, mas no jogo eu perco sempre. E pior, a cada peça minha que esse homem mal consegue tomar, é um dente meu que cai. Ora incisivos, ora os pré-molares, ora os caninos e até alguns molares. E ele me humilha sem parar. Sempre me obriga a olhar num espelho e eu me vejo banguela. É horrível. Para Renata, associando as palavras de Léo aos seus pressentimentos e o que sua mãe contara sobre o que disseram os espíritos sobre ele na reunião mediúnica de desobsessão, sinalizou que o namorado realmente vivenciava clima íntimo negativo e que era necessário fazer algo. Pensou um pouco e, como quem toma uma importante decisão, fez-lhe um convite. Léo, há muito tempo tenho vontade de convidá-lo para ir comigo ao Centro Espírita. O cuidado da jovem se prendia ao fato de que, por várias vezes, quando conversara com Léo sobre o assunto religião, ele, invariavelmente, colocara freio no diálogo, dizendo que só quando criança era dado a essas coisas. Mas agora, percebendo que ele vinha apresentando comportamento meio estranho, Renata foi direta. Estou convidando para assistir a um seminário e não para participar de uma reunião doutrinária evangélica ou mediúnica. O brilho que Léo viu nos olhos da namorada funcionou como poderoso aval de que ela falava com amor. E não há força maior do que a do amor desarmando se ou melhor, desarmado pela circunstância, só conseguiu perguntar. Seminário? Sobre o quê? Sobre hipnotismo. A resposta caiu como uma bomba no cérebro de Léo, pois era precisamente esse assunto que tratara no dia anterior com a mãe. Aliás, na verdade, isso vinha martelando sua mente. Havia tempos lera ou ouvira, não se lembrava onde, que o hipnotismo é algo que tanto pode realizar maravilhas quanto infelicidades. Por isso, no subconsciente, estava mesmo querendo aprender alguma coisa sobre tão insólito tema. Na mesma hora, com ênfase, abraçou Renata, deu-lhe um carinhoso beijo e exclamou, — você O anjo da minha vida — Renata, sem compreender direito o que motivara aquela agradabilíssima manifestação de Léo, além da implícita aceitação ao convite que fizera, só teve uma certeza. Tudo aquilo estava acontecendo por intuição, ou melhor, amigos espirituais estavam envolvidos naquilo. Renata julgou que não deveria ocultar do namorado que sua mãe lhe contara sobre os obsessores que o assediavam. Sabe, Léo, quando você não veio me visitar, fiquei muito preocupada e pedi à mamãe que fizesse preces a seu favor lá no Centro Espírita. Caudelosamente, prosseguiu. Não sei se você sabe, mas meus pais são médiuns e frequentam reuniões mediúnicas semanais, nas quais bons espíritos trazem espíritos desencarnados que se encontram desorientados ou necessitados, que são recepcionados em clima de fraternidade e a quem são dados aconselhamentos evangélicos. Leo ouvia em silêncio. Renata continuou. As preces que foram feitas em seu nome obtiveram como resposta conselhos para que você abandonasse pensamentos de vingança. Léo ficou lívido. Era a segunda vez que seu íntimo era exposto. Finalizou Renata. Será que os sonhos ruins não estão justamente comprovando que talvez você esteja propenso a realizar alguma vingança? E, nesse caso, não será possível que algum espírito mau esteja perturbando-o? É, é provável, é provável, mas agora eu tenho de ir. Quando Léo estava se despedindo, viu Fofi possidamente estendida, agora em tranquila Soneca Chamou-a carinhoso. — Oi, encrenca, vem cá. Uma mais, uma menos da minha vida não vai atrapalhar. O animal, dócil com ele, atendeu -o ao chamado e aproximou-se, mansa. Enroscou-se primeiro nos tornozelos de Renata e logo foi até ele, repetindo as mesmas atitudes que, em termos felinos, significa: Somos amigos e eu gosto muito de você. Nas noites seguintes, Léo seguiu o conselho materno e fizera preces na hora de dormir. Ao acordar, não se lembrava de nada. Tinha apenas a sensação de certeza de que não tivera sonhos perturbadores. E assim, no dia e hora aprazados, Renata levou Léo ao centro espírita que ela e a família frequentavam. Era a primeira vez que Léo entrava naquela casa espírita. De imediato, notou a simplicidade e a higiene reinantes ali. Quando o seminário começou, alguém leu um trecho de O Evangelho Segundo o Espiritismo, justamente o item número 9, A Vingança, do capítulo 12, Amai os Vossos Inimigos. Léo estremeceu ao ouvir a leitura e ficou impressionado com as advertências contidas naquele item. Segundo explicações que Renata se apressou em lhe passar, a autoria daquelas advertências era de um espírito chamado Jules Olivier, que assim se pronunciara em Paris, em 1862, através de um médium psicógrafo. — O que é médium psicógrafo? — perguntou Léo. — Uma pessoa encarnada que anota uma mensagem de um espírito. Respondeu Renata com simplicidade.